Hoje eu trago o tema Para que enviar amor? Eu trago esse tema porque é algo que algumas pessoas aqui que já me conhecem, participam. Eu tenho feito diariamente uma meditação no Instagram junto com a querida amiga Laura. Nós compartilhamos essas essas meditações diárias e tanto no meu Instagram quanto no Instagram dela e é, a gente sentiu esse chamado através de uma mensagem que nós lemos e nos veio essa esse desejo de vamos vamos enviar amor vamos enviar amor para planeta para todo mundo e começamos assim, de um dia para o outro, é, essa ideia e começamos sem tempo fixo, prazo para terminar e realmente não sabemos até quando vamos fazer, só simplesmente fazemos. E temos também é, um grupo é, que a Beth, aqui do canal Ser das Estrelas, junto com a nossa querida Marisa Dalino, é, trouxeram... É, como proposta para que uma vez por mês nós fizéssemos um grande encontro com várias pessoas, todas as pessoas que quiserem e você tá aqui convidado também a participar, convidada a participar, é, uma vez por mês nós nos reunimos numa, num encontro que pode ser no Zoom ou até mesmo no YouTube e elas avisam com antecedência, é, por uma hora nós emanamos amor, energias, e aí cada um, você não precisa ser terapeuta, você não precisa é, ter nenhuma técnica, é simplesmente é, emanar amor, bons sentimentos, boas energias, você pode fazer uma oração, você pode enviar reiki, você pode simplesmente se conectar ou com alguma técnica que você goste ou conheça, e vamos nos juntando, vamos nos unindo para fazer essa conexão. E por que isso? né? Para que a gente faz isso? Essa ideia, é, me, quando eu entrei em contato com isso algum tempo atrás, eu ouvia às vezes as pessoas falarem é, e ficava assim, não entendia bem o que, que era. Não entendia, porque para mim era... Como é que você envia energia, né? Como é que você envia amor? É... Ou envia luz? Era muito estranho para mim. Eu não sabia do que, que se tratava. E quando eu fui entendendo, você já tem alguns anos, né? Quando eu fui fui percebendo que as pessoas não explicavam muito bem, porque na verdade não tem muito o que explicar, né? depois eu vou entender, não é, não é uma coisa que se explica exatamente porque a gente quer uma coisa material, né? tipo enviar uma caixa pelo correio, né? eu vou enviar uma bolsa para alguém com coisa dentro, vou enviar uma mensagem no whatsapp, não é isso, né? É, é como mesmo você fazer uma oração onde você deseja, você emite de você tudo aquilo que você deseja para a pessoa, tudo aquilo de bom, né? Todos os bons pensamentos, os bons sentimentos. Quando você deseja feliz aniversário, boa viagem ou uma boa noite de sono, para quem você gosta, para uma pessoa querida, para o seu filho. Você entrega, você abre o seu coração e sai de você esse sentimento, não é? Quando você abraça seu filho ou alguém que você ama muito e, e vai dar um beijo Desejando algo muito incrível, muito bom, seja uma noite de sono muito maravilhosa, né, muita saúde, aqueles desejos que a gente né, emana para as pessoas. A gente está emanando um fluxo de energia imenso que envolve, preenche aquela pessoa mas está em nós, e, e nós também estamos ali, nós fazemos parte disso, desse campo de energia, né? E isso, essa energia que, que somos nós, que faz parte do nosso campo, que a gente está espalhando, que está reverberando, está entregando para o outro e fica ali naquele lugar, naquele espaço, é isso, né? É isso. Então eu tive que descobrir isso meio que sozinha, né? Foi, ó, muito, durante muito tempo eu ficava assim, ah, então eu imaginava algo é, como criatividade, mas depois que eu fui entender essa, é, essa minha interpretação, né? eu fui tanto fazer, de tanto ouvir, de tanto né, tentar entender, fui percebendo como é, como flui. E na verdade, é o que a gente sente, é o nosso sentimento. A gente emana essa frequência do que a gente está sentindo e a gente exala, a gente espalha, a gente compartilha isso. Nós somos energia né? e nós temos um campo energético muito grande à nossa volta, de metros. Então a gente está ali, tudo que está ali nesse campo, nesse, nessa, nesse campo de energia é o que a gente está vibrando, né? é, o que a gente tá... é a nossa frequência. Então, tudo por isso que a gente tanto fala, né? vamos elevar a frequência, elevando a frequência, aumentando a frequência, porque tudo que nós estamos agora sentindo, que nós estamos sendo, né? reverberando, é o que está no nosso campo, a gente está difundindo isso, espalhando isso. E aí, é, aquelas coisas que a gente já, né, não precisa explicar, mas a gente já sentiu, já percebeu, todo mundo tem uma, alguma percepção, e aqui eu não tô falando de ver coisas, não, longe disso, é sentir, né, sentir. A gente muitas vezes chega, ai, não, não senti, esse lugar tá meio pesado, tá legal, nossa, isso aqui tá estranho, ai, isso aqui, nossa, que lugar leve, que, né, que pessoas agradáveis, que ambiente gostoso é a frequência daquele daquele ambiente que é que está preenchido pelas frequências de todas aquelas pessoas de todo aquele lugar tudo tá eman, sendo emanado ali e às vezes o lugar até vazio tá vazio mas assim ficou ali impregnado daquela energia daquela de tudo que se pensa ali do que as pessoas vão ali do que as pessoas sentem quando estão naquele lugar né o que emana então, você às vezes vai num lugar, ai, nossa, esse lugar aqui é meio estranho, por quê? Porque todo mundo vai ali e acha estranho, todo mundo vai ali e pensa em algo esquisito, alguma coisa que não é, é, não é uma coisa leve. Então, aquele, aquele lugar fica impregnado daquela, aquele campo tá ali, né, reverberando aquela frequência. Tanto de altas frequências, como mais baixas frequências. Né? A gente fala de volta e meia sobre isso aqui. Quais são as mais altas frequências? Alegria, gratidão, o amor, a contemplação, né, a compaixão. Então, tudo isso são altas frequências. O que, que são baixas frequências? Medo, raiva, angústia, preocupação, irritação. Né? Tudo isso, é, pesar, tristeza, tudo isso é baixa frequência. Ah, mas está errado. Não, não é, é o que nós... Somos o que nós sentimos, mas a gente vai alterando, fazendo uma escolha de sintonia, né? Qual a frequência que eu quero me sintonizar, né? Como uma frequência de rádio. Ah, esse rádio aqui toca música clássica. Eu gosto ou não gosto? Então, se eu gosto, vou me sintonizar com essa rádio que toca música clássica, eu me sinto muito bem. Ah, essa música me irrita, me cansa, não gosto, não, não é isso. vou me sintonizar com um rádio que que faz, conta a história. Ah, que fala disso, daquilo, que toca tal tipo de música. Eu vou me vou me sintonizar com aquela frequência, né, na estação do rádio. Eu vou ouvir aquilo que eu quero, eu vou me conectar com aquilo que eu quero. Então, é essa é isso que a gente trabalha. Né? Depois que a gente entende isso, e a gente quer qual a gente escolhe qual a frequência a gente quer manter, né, mais tempo no nosso campo, a gente escolhe, vai. Ver, ah, eu agora ouço isso aqui, antigamente eu ouvi isso aqui, agora isso não faz mais sentido para mim, agora isso aqui me faz bem. Então a gente vai ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, a gente vai escolhendo, a gente vai mudando. Então eu tô falando isso porque é. Até algum tempo atrás, quando eu ouvia alguém falar ah, Envia amor, envia luz, eu achava aquilo até um pouco irritante né? E eu conheço algumas pessoas que também não, não entendiam e achavam aquilo nada a ver né? não, não, não acessa, não consegue acessar Eu já estive nesse lugar também Achava estranho, eu achava estranhas as pessoas que riam muito eram muito felizes, que mostravam sempre, que estavam sempre numa boa, aquilo eu achava tão estranho, falso, é, esquisito e me irritava. Porque eu não estava naquela frequência, eu achava que não era, que não, não, não era acessível, não era possível, né? que aquela pessoa tinha algum problema. E aí, aos poucos, você vai se conectando, mas peraí, deixa eu ver isso aqui, o que que é? Mas ela tá feliz, ela tá bem. Ela ela vive bem. Então, o que que tem ali? Então você vai aprendendo. Não é que você vai entrar ali e vai descobrir. Pode ser que você descubra de um dia para o outro, e vira tudo isso. é possível. Mas a gente normalmente vai aos poucos, né? Vai por quê? Porque a gente vai fazendo uma troca, né? A gente tá muito, de repente, muito acostumado com o padrão, né, de estar tá ali num lugar de às vezes de muita reclamação é pessoa que sempre sempre tem o mais né ah tá tão ah isso aqui é legal ah é mais né tem sempre o porém do não bom né não pode ser bom Ou então ah mas tem sempre um, uma coisa ali que incomoda não não é que não exista o desconforto não é que não exista as os desafios todos nós temos todos todos nós estamos aqui nessa vida então nós vivemos aqui experimentar e é, é, transcender tudo isso então eles esses desafios né vêm aí tá aí são aí para nos mostrar tipo exatamente isso tá aqui ó isso aqui a gente mesmo cria né esses desafios a gente cria e aí a gente, eles estão ali na nossa frente, a gente acha que vem de fora, cai na, cai na nossa cabeça, não. E a gente tem os desafios para nos mostrar o okay, que, ah, é, não quero isso não, já, já cansei disso aqui, isso aqui não tá legal. Eu quero uma coisa que me deixe leve, que me deixe feliz, como é que eu faço para chegar lá, né? Como é que eu fico com essa história, então eu vou fazendo as mesmas coisas, a gente vai aprendendo a mudar a nossa frequência, a gente vai mudando, ah, chega, isso aqui eu não quero mais ouvir, já cansei, então eu vou trocando, eu vou acessando mais, mais de coisas que me fazem ficar bem, me fazem ficar feliz, me fazem ficar alegre, e é como uma vitamina, né? É como um alimento nutriente, que você vai se alimentando todo dia daquilo e você vai nutrindo o seu corpo, você vai nutrindo as suas células você vai ficando mais saudável, não é? Então, se você tem uma alimentação saudável, você fica menos resfriado, você não fica doente, não é isso? E ao, ao passo que se você não se alimenta bem, se você não descansa, se você vive assoberbado, se você se aborrecendo, você de repente fica mais doente. Por quê? Porque você está se fragilizando, você não está inteiro pleno. né E aí a nossa frequência é a mesma coisa. Se você está mais tempo sendo abastecido de mais altas frequências, você se mantém ali, você se estrutura naquelas mais altas frequências e aí você acessa mais dessas altas frequências. Você, se você se conecta mais com alegria, você busca coisas alegres, se você consegue, é, é, entre um programa, você vai escolher o um programa que te traz a, a possibilidade de rir, de achar graça, de se sentir bem, você vai ficar mais tempo sentindo aquilo. É como se você fosse se fortalecendo naquela frequência. E aí, se acontece algo que te, que te muda a sua frequência, alguma coisa que te traga um aborrecimento, uma tristeza, você vai sentir aquilo, você, pode, você vai experimentar aquilo, você pode entrar ali, mas você tem é, você tem suporte, você está firme, mais inteiro naquela frequência, mais acostumado naquela frequência da alegria. Então, você entra ali, vê... Entende, percebe, resolve e consegue voltar mais rápido. É como se você tem um pulmão mais treinado, né? A mergulhar, você vai, mergulha, fica mais tempo embaixo d'água, sem precisar respirar e daqui a pouco você volta. Mas quem a gente quando não está acostumado, não, não faz, né? Não tá acostumado com esse tipo de exercício, ou não tem uma capacidade pulmonar tão ampla. É, consegue ficar muitos poucos segundos debaixo d'água, às vezes né, acha que nem consegue, né? Então, é, o quanto a gente está sendo preparado, a gente está se preparando né, para manter ao, mais altas frequências e é, o quanto isso beneficia a gente, né? o quanto isso traz benefício para nossa vida, para nossa saúde. Então esse exercício de enviar amor é algo muito muito muito poderoso porque primeiro a gente entra em contato com essa frequência né Uma das frequências mais altas o amor e onde está esse amor né está lá dentro da gente está lá no nosso coração ai mas eu não sinto eu, eu enfim está tá ali nós somos amor, nós somos feitos de amor, nós somos filhos do Criador, nós somos a perfeição, a criação, o amor verdadeiro, mas é como se a gente estivesse às vezes, dependendo desse momento, que a gente acredita que a gente não, há, não tem, não sabe onde está, nem acha que é possível, é como se a gente estivesse assim, é, soterrado por uma montanha, de outras coisas, né, dessas frequências, de coisas diferentes, né, de, de preocupação, de angústia, de medo, de pensamento de escassez, de dúvida, de raiva, de tristeza, de conformismo, de achar que é assim mesmo e não dá para ser de outro jeito, de reclamação, ah, porque também né, isso aqui a minha vida é assim, porque fulano tem a vida assada, mas a minha é assim, porque eu sempre fui, porque meu, vim, veio de fulano, de ciclano, todo mundo veio assim, eu fiquei assim também. Então, a gente vai se soterrando dessa montanha de tralha, né? E fica apagadinho, fica lá dentro. É, é, é como se fosse, assim, uma flor, mas em volta dela... Tem uma cidade. Então você tem que andar a cidade toda até achar essa flor. Né? Mas ela tá lá. Ela tá ali. Você tem que achar. Vezes, o caminho é meio, meio labirinto, é grande. Você tem que passar por muita rua, tem que subir, descer, tem que pegar, sei lá, ônibus. Mas você vai achar a flor se você procurar. Né? Tem uma flor nessa cidade, digamos. E ela tá lá, brilhando, linda, maravilhosa. Você tem que achar. E é como se esse amor, às vezes, tivesse escondido. Quando a gente, como eu falei, né? Como eu achava antes. Ah, não. Ah, isso aí não existe, isso aí não tá em mim, isso aí não funciona. É, ou então, ah, eu só tenho amor para determinada pessoa, situação. Não. Isso é uma forma que a gente entende que é amor. Mas amor é muito além desse amor que a gente vê... É por pessoas, ou até por um animal, é uma, esse é um grande amor, mas ainda tem algo ainda além, e nós somos capazes, nós temos isso dentro da gente, a gente desperta esses sentimentos, em situações, a gente já, já mostrou, assim, não só como indivíduo, mas como humanidade, nós somos pessoas, nós somos seres compassivos, nós temos compaixão, nós ajudamos, nós contribuímos, nós... É, nos nos solidarizamos Então tudo isso faz parte do elemento desse elemento que agrega o amor né a própria gratidão então a gente soma vai juntando tudo isso formando isso que é tão mais grandioso né e tá dentro da gente e aí a gente vai limpando essas camadas vai limpando essas camadas limpando essas camadas, até achar, e quando a gente encontra, a gente espalha ele por dentro de nós e a gente pode também transbordar disso, né? E é esse exercício que a gente tem feito nessas nossas meditações. A gente acessa esse amor, a gente se conecta com ele, a gente relembra que ele está dentro de nós. Porque a gente até... Vamos dizer que a gente já sabe, a gente lembra, tá tudo ok. Só que no dia a dia a gente passa batido. Tá ali o dia acontecendo, a gente tá... Nanana, se conecta com um aborrecimento, se conecta com uma coisa que acontece, um, um, um desafio, uma situação. Nanana, e ali ele fica meio, meio guardadinho. né Então se a gente já acorda e já aciona esse amor... Tá lá dentro da gente. É como se a gente já preenchesse mesmo. Tipo, ó, tá aqui, já tá comigo e eu vou levar. Tá todo meu dia. Vou tá no meu. Tá comigo, né? Eu sou isso aqui. E eu posso ir espalhando, sabe? Com um regador de água. Você pega aquele regador pra, pra molhar o jardim, então você vai espalhando aquela aguinha. É isso você tá cheio, e você pode distribuir, né, ali, aqueles jatinhos, só que você precisa abrir a torneira, né, e abrir a torneira é, se você, é você se dar conta, você se conectar com isso, você lembrar que é você, entrar em contato com isso, se preencher, encher esse regador ali. abre a torneira que é, né, que é você mesmo que tá ali, lembrar de, de se preencher. E isso é, é muito grandioso porque, primeiro, a gente entra em contato com a gente e a gente espalha esse amor por nós mesmos, pelas partes do nosso corpo. A gente não, não vai amar plenamente o outro se a gente não se ama. E aí... É algo muito profundo, porque quando a gente começa a olhar, tem muitas coisinhas, tem muitos lugarzinhos ali, pensamentos, coisas que nós deixamos guardados. E ah, isso aqui eu não amo tanto assim. Ah, isso aqui eu não gosto. Ah, isso aqui não é legal. Isso tudo dentro de quem nós somos, né? E não estou falando só do físico. Tem o físico, né? Que a gente muitas vezes também... Lá, essa parte aqui eu não quero ver, não quero me conectar, isso aqui dói, isso aqui incomoda, isso aqui não é bonito, isso aqui não é perfeito do jeito que eu gostaria que fosse, né, essas partes. E aí a gente, né, às vezes muito cedo, desde muito cedo, a gente se desconectou de partes nossas, pode ser, né, visual ali, ah, não gosto do meu cabelo, não gosto disso, não gosto daquilo não gosto do, do meu corpo assim podia ser mais assado, podia ser mais alto podia ser mais baixo, podia ser mais, mais cheinho mais, mais fininho a gente desde muito cedo já começou a não amar partes nossas, né fora é, sentimentos coisas que nós fizemos, os fazemos, ou somos, ou pensamos, e também a gente se desagradar, mas eu, ah, isso a gente pode, pode ser uma, uma avaliação nossa, né, muito íntima, muito secreta lá de, dentro da gente, ou coisas que a gente de repente ouviu, ah, você não, você, ah, isso você não sabe o que fazer não, ah, isso você não é bom nisso não, ah, podia ter sido isso, podia e aí a gente ouviu, e falar, ah, é, realmente, eu não, isso aqui, eu não, isso aqui eu, não, eu não mando bem, isso aqui eu, eu, eu, sou, eu sou ruim. né Então, vamos, vamos, a gente vai juntando esses desamores por nós, né? ao longo de uma vida inteira. Então, é um momento que a gente pode se reconectar. Né? Porque nós somos um todo. Nós somos o corpo físico, nós somos as emoções, nós somos os sentimentos, nós somos tudo, né? Nós somos esse campo de energia que vai além de nós. Então, se tem alguma parte nossa que a gente tá ali desconectado, não tá gostando, tá até com um desconforto, uma raiva, uma, um desagrado, né? É, isso é como se esse campo poderia estar tá lá, aquela bola linda, redonda, brilhante, ela tem furinhos, né, como se tem ali falhas, que a gente precisa integrar todas as partes para ficar completo, né? então a gente é uma oportunidade de fazer essa integração, ah, mas como é que eu faço isso, como é que eu vejo isso, olha, é complexo, mas é muito simples, por que, que é muito simples? porque é simplesmente fazer, é simplesmente faz sentir, emanar e deixar acontecer, né, o amor, quando a gente se conecta com ele e traz aquela parte, se você não consegue lembrar de todas as partes que você tem desconforto, você não quer acessar, ok, então traz um pensamento muito maravilhoso de amor, uma situação de muito amor que você sentiu ali, você mana tudo isso para você, todas as partes do seu corpo, por você, e você vai, esse amor, essa energia que está vibrando em você, vai se espalhando por você, e vai tocando esses lugares, mesmo que você não queira ver, vai tocando, é como se fosse tocando ali e deixando um brilho, um brilho, e aí aquele brilho vai acionando, despertando em você para aqueles lugares que você não quer ver mas aí você começa a ver de uma forma diferente é, é como mágica não deixa de ser se você a gente quer, quiser chamar de um, uma forma bonita é como se por exemplo dentro de você eu vou fazer eu gosto muito de visualização porque eu funciono assim para mim fica mais fácil a gente imaginar é, situações né, lúdicas, então assim, digamos que você ali dentro de você tem um, uma caixinha que você guardou coisas que você não gosta, pensamentos, sentimentos, situações que você não gosta, não gostou, ao longo da tua vida aconteceram coisas e você guardou ali um baúzinho, né, e trancou, jogou a chave fora, ok? Então, você hoje, você é linda, maravilhosa, você tem a sua vida, você tem as suas coisas, tá tudo bem, tudo maravilhoso, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. mas tem aquele baúzinho ali, aquele baúzinho, tá trancadinho ali, que nem você mexe mais nele, porque você já deu por encerrado, você não quer saber, né? Só que esse baúzinho tem um monte de coisa ali que, né, desconfortável, estranho, dói, incomoda... E aí, quando você começa a irradiar esse amor, você, é como se esse baúzinho começasse a receber um brilho tão lindo, tão lindo, ele ficasse tão maravilhoso, tão lindo. E aí é como se você, imagina a história, imagina, vamos lá visualizar, como se você começasse a se encantar por esse baúzinho. Que antes estava lá, escondido, sujo, cheio de musgo. E agora você começa a achar, nossa, mas ele é tão lindo. Ele é uma joia. Ele é uma obra de arte. Deixa eu abrir esse baú. Aí você não acha a chave, você joga lá fora, né? E aí, você... Mas você tá emanando amor para você. Você tá emanando os melhores sentimentos para você. Aí esse baúzinho tá totalmente lindo, virou uma, uma, uma, uma joia, uma, uma, uma obra de arte. E você começa a achar tanta beleza, tanta, você começa a ter vontade de pegar esse baú, de entrar em contato com ele, ver, cuidar dele. E aí você começa, você começa, de tanto você enviar amor, você descobre onde está essa chave, ou você descobre uma informação de onde está essa chave. Hoje, onde você pode fazer uma chave para esse baú. E você vai lá, faz ou acha essa chave e vai lá abrir esse baú. Né? Você consegue abrir esse baú. Aí você vai abrir esse baú e tem um monte de coisa lá. Que você está você tão conectado com essa frequência do amor que você começa a olhar tudo que tem ali dentro daquele baú já de uma forma diferente. Porque esse baú já se tornou tão lindo. E você consegue ver já com outros olhos tudo que tem ali dentro. Isso já aconteceu, são histórias, você hoje já se transformou né, com essa emanação de amor que você já mudou a sua frequência, você já se fortaleceu, você está vitaminado com esse amor, com esse olhar diferente, você olha para isso de uma forma diferente e mesmo que aquilo te incomode, aquilo também está recebendo amor você também está emanando, porque aquilo é você, aquilo são partes suas, então você também está emanando amor para aquilo, toda vez que você emana amor para você, você está emanando amor para tudo isso, porque é você, são suas partes, então aquilo também está ficando mais iluminado, mais bonito, mais fácil de ver, mais fácil de perceber, mais fácil de entender, de acolher, você consegue acolher, mesmo que não seja tão do seu gosto, mas você consegue hoje, nossa, entendi. Então você consegue pegar na mão, você consegue abraçar, você consegue cuidar, você consegue integrar, e daqui a pouco tudo tá diferente. Tudo passou a ser bonito. Passou a ser algo que você consegue compreender que é seu. E aí você integra em você, você recebe em você. Isso é o que o amor faz. Ele faz com que nós possamos integrar partes, coisas nossas que a gente ao longo da vida não gostou, não aceitou, julgou, é, achou, né, entende como sofrimento e a gente vai levando esse amor para transformar, vai transformando a gente, vai transformando a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar, nossa forma de compreender e vai transformando todas essas situações, né? Então a gente consegue unir e dizer assim: nossa, agora eu tô inteira, eu vou trazendo essas partes minhas, acolho, porque o amor acolhe, o amor cuida, o amor nutre, né? O amor a... faz aquilo ficar belo. Né? Então, você traz todas as partes para você, e integra como beleza em você, como força em você. Então, depois que você está inteiro, completamente inteiro, ah, mas é de um dia para o outro? Não, pode, mas normalmente não, porque a gente né, nem acredita que é assim, mas a gente vai fazendo. É um exercício, porque de repente é muita coisa, a gente vai devagar, e aí, a gente também vai ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, a gente também tá emanando pro outro, para além, para quem tá à nossa volta, emitindo amor para tudo que a gente tem, né, a nossa vida, as coisas materiais mesmo. Amor para minha casa, pro meu travesseiro, pra minha cama, né, pro meu chuveiro, minha água que eu tomo banho o meu alimento porque porque eu criei eu recebi eu recebo de mim isso é meu eu coloquei ali para mim eu tô recebendo de mim né o meu trabalho das coisas que eu faço das coisas que eu escolho todo dia ter que eu conquistei então eu também amo amor para as minhas coisas eu mando amor para as minhas relações, para as pessoas que estão à minha volta, para os meus relacionamentos. Ah, mas esses relacionamentos são difíceis, tem alguma coisa... É, mas são meus. E ali eu vou olhar, assim como aquela caixinha, eu posso fazer esse mesmo exercício também porque está fora de mim. Na verdade não está fora, mas enfim. É, quem, todas as minhas relações são grandiosas. Estão ali para me mostrar coisas grandiosas, para me ensinar, mesmo que seja muito difícil de ver, mesmo que seja muito desconfortável aquela é dor, sofrimento para mim. Como seria eu olhar de forma diferente? E aí eu começo a emanar amor para essa situação, para essa pessoa, porque através disso eu estou me transformando para ver tudo isso de forma diferente. E aí, como aconteceu aquela caixinha, tudo que vai estar tá fora de mim, que eu entendo que está fora, eu vejo no outro, eu, vou, eu começo a ver de forma diferente. Esse é o poder do amor. Quando a gente fala que o amor cura, a gente falou disso numa uma meditação, em mais de uma até, a gente volta e meia a falar disso, não só eu, enfim. É... Né? um dos atributos do amor é curar curar o okay. que? curar isso que está dentro de nós, as nossas feridas as nossas dificuldades de, de ver de perceber, de entender o que tem ali pra mim naquela fala do outro naquele comportamento do outro o que, que eu posso trazer disso pra mim que é amor pode me transformar e o outro também pode se transformar, ele também está recebendo desse amor. Ele vai escolher da forma dele. Né? O amor também é deixar o outro fazer da forma dele, porque nós fazemos do nosso jeito. E a gente não agrada a todo mundo, e nem todo mundo concorda com a gente, nem as pessoas que a gente ama demais, e nem as pessoas que amam a gente demais. Não concordam com tudo que a gente faz. Mas a gente não quer ser autêntico. A gente não escolhe ser respeitado, ser quem a gente é, viver a nossa verdade. A gente não escolhe isso. A gente não quer ser isso. Então a gente tem que fazer isso pelo outro também. né? Então, ó, é dar e receber. E o amor é isso. É você escolher ser você, se permitir ser você. E permitir que o outro seja ele. Assim como você. Escolhe ser você. E ele escolhe ser ele. Do jeito dele. Ok? É isso. Então, quando a gente vai se impregnando desse amor, a gente vai compreendendo, a gente vai percebendo e tudo isso, e vai realmente sendo isso. A gente escolhe ser, e escolhe também deixar o outro ser. E isso é incrível, porque a gente fica em paz, a gente fica alegre, a gente respeita, a gente simplesmente ama, né? E a gente emanando esse amor para toda a nossa volta, para todas as pessoas, é uma energia. A gente tocando energeticamente cada pessoa, cada lugar. Emanando, eu gosto muito de fazer isso. Eu acordo e, e, e vou espalhando pelo meu, meu prédio, pelos meus vizinhos. Eu não sei nem quem é, quem são, né? Que moram na rua, que moram nessa cidade, as pessoas que vão passar por aqui, as pessoas que trabalham no mercado onde eu compro coisas, né? Onde eu faço compras as pessoas que vão lá abastecer aquilo, trabalhar para que aquilo funcione, as pessoas que trabalham no hospital da minha cidade, que vão estar ali trabalhando, cuidando das pessoas que vão lá, precisam, né? e se um dia eu precisar, vai estar lá, que mantém tudo isso funcionando, que mantém a estrutura da cidade funcionando, tudo, né? É... As pessoas que estão aí nos servindo, com o trabalho delas e a gente nem sabe, nem conhece, nem se dá conta, né? A natureza lá, o parque, o mar, a, é, o sol, os passarinhos que cantam todo dia, as abelhas que polinizam as flores para ter flores, para ter vida, para ter. Eu não sei nem onde elas estão ou até sei, mas elas estão aí, todo mundo trabalhando, tá todo mundo a serviço, né? Os passarinhos como comem a semente, espalham elas por aí, plantando árvores. Todo mundo, todos os animais, toda a natureza, todo mundo, as árvores trazendo oxigênio para a gente. Como não emanar amor para tudo isso, né? Para esse mundo maravilhoso para realidades que a gente não conhece, mas que pessoas vivem essas realidades diferentes, que eu também não escolheria ali, de repente, tá ali, para mim não é a minha zona de conforto, eu prefiro o que eu tenho aqui, ah, mas eu gostaria, tá, ok, emane amor, para que todos façam as suas escolhas, para que todos possam receber dessa energia, e se conectarem com isso também, já pensou? Eu me curando, curando a minha caixinha, transformando ela numa obra de arte, integrando tudo em mim, expandindo esse amor para toda a minha volta, me respeitando, respeitando o outro, me amando, amando o outro. E cada pessoa desse planeta fazendo isso. Você imagina que se você emana esse amor como uma semente, uma sementinha, um grãozinho, e cada grãozinho de tudo que você está enviando, toque em cada pessoa desse planeta e desperte nela essa mesma consciência de despertar para isso. Imagina. E é esse trabalho que energeticamente a gente faz quando a gente se junta e emana isso. Ah, mas como é que eu sei? Eu não preciso saber. Eu não preciso ver. É só intencionar. É energia. E às vezes é difícil acreditar nisso e tudo, mas... Eu vou dar um exemplo. para ficar mais fácil. A gente não sabe realmente de tudo no mundo. Não vai ficar sabendo. Nem precisa saber. Mas quando a gente conhece alguém que precisa, ah, pede um pedido, um, ah, envie energia para mim, envie uma oração, pra, faça uma oração por mim ou por alguém, e todo mundo se junta, todo mundo emana algo maravilhoso, a gente não precisa pedir que a pessoa se cure, só emana o melhor, que seja o melhor para ela, com toda a nossa intenção, com o nosso coração. Aí, passa um tempo lá, dias, horas, ou quanto tempo for necessário, a gente recebe uma notícia de que tudo bem, tá tudo correu como tinha que ser, e tá tudo né, melhorando cada vez mais, e a pessoa saiu daquela situação e tudo, e ficou bem. Não é incrível? Não é maravilhoso? Né? Todo mundo se juntou e emanou aquela energia para aquela pessoa, para aquela situação aquele grupo, não é? Quantas vezes nós fizemos isso? Nós ficamos sabendo, sabendo de notícias aí que nem tá tem outro país, sei lá o que. Nós emanamos, nos juntamos, fizemos corrente de oração. Não é assim que faz? Todo mundo sabe disso. É assim? A gente vê? Não. A gente vê a pessoa recebendo? Não. A gente sabe o nome das pessoas? Não. Ah, sabe quantas pessoas? Não. A gente só faz. Cada um do seu jeitinho. O seu pensamento. Ninguém faz igual. que ninguém é igual. Né? Cada um vai fazer do seu jeito. Sentindo no seu coração. Ah, eu visualizo isso. Eu faço assim. Eu imagino um jato de luz saindo do meu coração. Ah, eu faço com as mãos. eu irradio. Não importa cada um faz do seu jeito, mas essa é a grande importância, é que quanto mais nós fazemos, primeiro nós nos fortalecemos, nós passamos a ser esse ser inteiro curado, a gente vai se curando, e nós vamos emanando para que todas as outras pessoas também acessem um pouco disso e vão despertando para isso. E elas também possam fazer isso nelas. Então nós curamos os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso corpo físico, o nosso espírito. Nós nos libertamos das questões, das crenças, daquelas coisas que nos, nos prendem a situações que não fazem mais sentido. O amor faz isso. O amor nos abre para essa consciência, para esse despertar, para a gente olhar tudo isso. Abre e a gente vê com outro olhar e a gente cuida, a gente dá carinho, a gente cuida das feridas, a gente dá vitamina, a gente dá alimento e a gente fica mais lindo porque a gente está integrando tudo o que nós somos então é um convite que eu deixo aqui faça esse exercício você você não precisa fazer meditação todo dia com o um grupo estar a conhecer fulano sicrano fazer parte de nada mas faça por você você todos os dias foi até muito bonitinho. Numa dessas dias que eu tava fazendo a meditação de manhã, é, eu, meu filho tava na sala e eu ainda ele vai pra escola. Aí eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, faz a meditação aqui com a mamãe, com o grupo, e depois a gente vai pra escola. Aí ele tá bom. Ele estava lá sentado no sofá, e eu tava conduzindo a meditação com a Laura, e... E terminamos, eu falei, vamos, vamos, ele tava calçando sapato, eu falei, ei, aí fez a meditação e fiz mãe, eu emanei amor para todo mundo, para o multiverso. Eu falei, nossa, que legal, filho, isso mesmo. É, a gente, a gente faz todo dia. Aí ele, ah, é? Todo dia eu falei, é mãe, é filho, eu faço, eu faço de manhã, eu acordo, eu mando amor pra todo mundo. Aí eu falei uma coisa da realidade dele, né? Eu falei, eu mando amor para sua escola, para os professores, para os funcionários da escola, para os seus colegas, para todas as crianças que estudam na escola, para as famílias dela, e vai assim, ó, espalhando para todo mundo. Aí ele falou, mãe, então é por isso que a gente é tão sortudo. Porque outro dia, o um menino fez uma coisa lá e eu tenho que falar com a diretora, né? mas aí passou, ninguém chamou, ele não teve que falar nada e ficou tudo bem. Eu falei tão bonitinho, ele entendeu, né? Porque estava de repente estavam lá preocupados, esse menino vai tomar bronca, aconteceu alguma coisa. E eu achei tão fofo, porque é isso, o amor transforma, transforma as situações, transforma a nossa forma de ver as coisas. Então se uma situação que é ali você tá ali, né, num outro momento você seria, seria contundente você seria agressivo arrogante, se você bota o olhar do amor, você faz diferente completamente diferente e de repente eu fazer diferente é fazer nada quantas vezes a gente escolheu o caminho do amor e transformou tudo transformou tudo porque se é, é isso, a gente vê muito nas crianças isso, né? Ai, não não sei o que, aí um briga, tu bate, tu chora. E aquilo não tem fim, vai embolando, embolando. E é, é, é isso que a gente já vive como humanidade, né? Um toma daqui, outro briga dali, outro assim, puxa, brrrrrr. E se a gente, e se todo mundo escolher olhar pelo olhar do amor? Imbuído só com esse sentimento, se a gente estiver vibrando esse sentimento dentro da gente a gente vai fazer diferente e se a gente emana essa energia a gente intenciona que todos recebam isso pode acreditar isso está sendo espalhado isso está sendo entregue e se cada um só visualiza cada um recebendo um pontinho dourado Dessa energia que você está emanando, cada ser humano desse planeta. E aquele pontinho dourado começando a se espalhar naquela pessoa, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, ela recebendo daquele amor daquela consciência que ele vai tomando conta. Quais as transformações vão acontecer nela, na vida dela e através da vida dela transformada, como vai ser o mundo? Porque se nós nos transformamos, nós fazemos diferente nesse mundo. Não é? Se eu tô na frequência do amor, eu não brigo, eu não destruo, eu não maltrato, nem o outro, nem a natureza, nem o meu planeta, nada. Eu cuido. Não é? Então, é esse o convite. É pra isso. Pra que a gente possa se transformar. Transformar todos os nossos cantinhos. Tudo que nós somos. E assim nós transformamos o todo. Se você ainda tem algum desconforto com isso, alguma dúvida, eu te convido simplesmente a começar a fazer. E se você tem dúvidas de como faz, eu te convido lá no meu Instagram, todos os dias de manhã. Tá gravado. Na maioria dos dias fica gravado. Se não for no horário. A gente faz. Costuma fazer entre 8 e meia e nove horas da manhã. De Portugal. Pode ver o seu fuso horário. E se não for ao vivo. Você não acessar ao vivo. Tá gravado. Não precisa ser do dia. Vai lá no Instagram. Ouve lá. Um dos dias. Qualquer dia se conecta. E a ideia é cada um fazer do seu jeitinho. Não precisa estar fazendo com a meditação. Junto. Faz do seu jeitinho. E um dia você faz de um jeito, outro dia você faz de outro. E aí eu gosto de brincar. Aí eu vou pela rua... Outro dia eu fui nadar e aí eu nadei, fiquei lá me conectando, brinquei de enviar energia, de encher a piscina de energia, de amor. Aí eu terminei, tava na hora de buscar meu filho para almoçar. Eu peguei ele falei, e falei, tava, eu tava nadando. Ele, é, é, hoje você vai nadar, eles nadam no final da tarde. Eu falei, Vocês vão, você vai nadar lá na piscina. Eu deixei a piscina cheia de amor para você. Ele deu um sorriso. É verdade. É energia. Vamos fazer isso. Vamos brincar. De espalhar amor por aí. Vamos tocar de verdade. A nossa vida. Vamos transformar a nossa vida. Vai ser tudo diferente. Eu garanto. Pra você. Vai ser tudo diferente. E você vai começar a... A acessar mais de tudo isso, do amor, da alegria, da paz. Vai começar a chegar para você mais disso. Vamos lá? É para isso que a gente envia amor, para transformar a nossa vida em algo tão maravilhoso que a gente ainda não tem ideia. Um grande beijo.